Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371 e estou com mais um vídeo aqui mostrando anúncios e hoje eu vou mostrar aqui só ônibus com mecânica K113 da Scania é o ônibus que eu gosto muito e o meu próximo ônibus eu quero um que seja mecânica Scania e vamos começar pelo primeiro aqui ó. aqui é um ônibus Paradiso GV da Marco Polo, 1.150 trocado alto e tá bem bonito o ônibus. O proprietário tá pedindo 45 mil reais ele é de Carapicuíba. Foto aqui da lateral. Esse ônibus é bem bonito, né? Que ele é bem alto, bem imponente. E Tem esse vidro em cima aqui que dá dá um, um aspecto bem moderno, né, do ônibus mesmo ele sendo mais antigo. Interior, ó muito bem cuidado, eu esqueci o nome do proprietário, mas eu conheci ele lá na BBF, na última que teve, ele tinha um G4 igual o que eu tinha, e a gente ficou do lado lá, mas é, a descrição está aqui, ó. vendo GV 1150, ano 93, Scane K113, 360 cavalos, trocado, 44 lugar com banheiro, é, com banheiro e cama, carro bom de pneu e mecânica mais informação pelo WhatsApp agora vamos para o segundo mais um GV aqui ó esse aqui é um K 113 8 marcha ano 97 esse aqui é aquele famoso boi bandido que é aquele câmbio que você passa quatro marcha e muda a caixa né e passa mais quatro marcha mas tá muito bonito o ônibus ó ônibus de empresa parece que carro que trabalha até hoje e parece que é um carro que é muito bem cuidado. Na descrição está aqui, ó. 50 passageiros, banheiro, documento, ok. Agora, vamos para o próximo. O ideal era se o pessoal colocasse mais fotos, né? Do banheiro, fotos do motor. Mas acaba que as pessoas põem poucas fotos. Aqui, ó. Um outro GV, ó. Vendo ônibus conservado, motor Scania, K113. Agora, aqui a foto da frente, ó foto da traseira foto da lateral pelo jeito tinha ar condicionado essa grade geralmente é para condensadora do ar condicionado puxar puxar ah, aqui ó esse aqui tem bastante foto foto do banheiro aqui ó interior bancada soft o ônibus parece estar muito bem cuidado foto da lateral e a última foto vamos ver o que que diz aqui ônibus 50 lugares, ar-condicionado, termo King, banheiro, pneus bons, ônibus pronto para viajar, Tá bonito mesmo, o ônibus está lá em Maceió, aqui na região de Alagoas, na cidade de Santos Dumont, agora vamos para o próximo, o próximo é um é um buscar, a carroceria buscar, é, vendo ônibus Scanner K113, Vamos ver se tem as fotos. Foto lateral, foto lateral do outro lado. Ó, o motorzão, hein? Tá bonito, hein? Pintura zero. O motor parece ter sido feito, né? Ter sido refeito. E o ônibus parece estar muito bem cuidado, tanto de, de lataria como de motor interior. Tá bonito mesmo. Ó, é, o ônibus está na região de, de Recife, em Vitória de Santo Antão aí na descrição só diz ano 91, 92, 50 lugar com banheiro, seis pneus novos, então ó, o valor 33 mil reais, mas vale a pena hein, tá, parece estar tá bem bonito, agora o último ônibus é um GV também, Marco Polo GV, o é, proprietário está pedindo 30 mil reais, e vamos ver as fotos, o interior também parece estar tá bem zerado, foto da traseira, é trocado, né? Pro jeito é... é trocado, então é um ônibus que aguenta mais peso né? para viagens longas, dá para levar bastante bagagem. E está muito bonito também. Scania, 113, ano 91, 50 lugares. Está em Campina Grande, na Paraíba, esse ônibus. Então é isso, pessoal, é o último anúncio aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E se você não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Se você quer ver algum tipo de vídeo, deixe aí nos comentários. Valeu!